E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Twin Inside Show. E estamos aqui hoje com ela, a nossa querida Missy, que vai divulgar algumas coisinhas decorrer do vídeo. Fala aí, Missy, com o pessoal. Oi, gente, tudo bom? Me, me coloca na, na caixa alta, na caixa aberta, que eu quero falar para as pessoas me vendo. É, Oi, gente, tudo bom? É, aqui é a Missy, muito princesinha, muito garota. Eu vim aqui para divulgar várias coisas, inclusive eu falei para vocês no meu, na minha despedida que eu ia falar um monte de coisa. A temporada, né, Amazonas? Eu vou falar mal de um monte de gente, vou mandar um monte de gente tomar no cu, cadê? Talvez. E eu vim também divulgar o quê? Que eu tô hoje toda de verde, em homenagem à minha tribo, que só faz perder. Já sim. eu vim com o que? Com esmalte verde holográfico, porque ele é que nem algumas pessoas da minha tribo. Ele muda de cor, ele muda de time, ele muda de várias coisas. E também vim com a camisa uhum. que o que? Que tem verde, tem verde. Tem umas outras cores também, por quê? Porque a gente não pode só torcer para nossa tribo, porque se a nossa tribo for o que? Eliminada antes da mesa e só sobrarem duas pessoas, aí a gente faz o que? A gente torce pra outras tribos, porque nas outras tribos também tem gente que sabe jogar melhor do que na tribo da gente. Desculpa, gente, eu falo e muito... E ficou cheio shade bom. aí, né, gente? Ficou o shade. E que shade, E que shade, shade. É <risos> Tô adorando. Odeio amizade, gente. Todo mundo tem que sair brigando com todo mundo, tá? Pra gerar ibope. Sim. Não, mas eu não saio brigando com ninguém, gente. Eu adoro todo mundo. Ah, ah tipo, assim, e o Façanha? Faço <risos> Vou começar agora. E o Façanha? Qual foi a treta de vocês? Então, vamos falar sobre... Eu vim, minha gente, para vocês terem noção, eu tava pensando nesse, nesse no Twin East Side Show que eu ia participar, né? O episódio que eu ia participar, né? Então, eu vim pensando nisso hoje o dia inteiro. Eu fiquei pensando, meu Deus, eles vão perguntar sobre tal coisa. Eles vão perguntar sobre tal coisa. Eu vim voltando hoje do meu, do meu pré-vestibular e pensando, eles vão perguntar sobre isso. Mas então... Façanha, né? Eu não tenho um drama por façanha. Gostaria de deixar bem claro que não tenho nada contra. A estratégia de jogo dele foi um pouco estranha, digamos, porque o que aconteceu foi o seguinte. É, eu não sei, sinceramente, se foi realmente uma estratégia de jogo dele. Que Nas primeiras semanas, eu percebi isso que não foi só comigo, é que ele falou com muito poucas pessoas, sabe? Principalmente porque eu acho que a Jaci, e eu vou falar um pouco mais disso mais na frente, se vocês me derem a oportunidade, que vocês vão dar aula, porque assim, são maravilhosas. É, de falar que a tribo Jaci, ao meu ponto de vista, ela ficou um pouco fragmentada logo no começo, né quando tinham oito, oito pessoas, que era tipo, né como cerne de toda a tribo. De um lado, as pessoas que sabiam jogar pra caralho, que eram supervisadas e que todo mundo sabe, amava aí e... e do outro lado, as pessoas, e eu me enquadro nelas, que, muito porque ninguém se conhecia muito, ninguém achava que tinha, sabe, é, experiência e que ia longe no jogo. Aí tem o Fanha, ele adotou uma estratégia de jogo muito engraçada, pelo menos ao meu ver, porque, um, ou façanha, não falava realmente com as pessoas que ele julgava ser ou dois, ele não tinha tempo de falar com ninguém, porque tipo, ou ele só falava com o pessoal, e Milene, ou ele não falava com esse, e, e não falava com esse outro pessoal, ou ele realmente não falava com ninguém, sabe? Ao meu ver, porque o social dele é uma coisa que... Porque, pelo menos, com as pessoas que já foram eliminadas e com quem eu conversei, elas não tinham nenhuma intimidade com o Vitor e ele não fazia questão nenhuma. Ele estava tipo, ah, foda-se para vocês, porque eu não quero falar com essas pessoas, sabe? Era essa a, a, a, era isso que ele passava não tipo, foda-se, porque, né? Desculpa, Vitor, se eu te ofendi nessa parte, mas, enfim, é, eu acho isso, sabe? Ele, ele tinha um, um, um foco. Já, de falar com as pessoas que para ele eram interessantes e outras pessoas meio que com opção de voto e fazer com que aquelas pessoas fossem sempre a opção de voto dele. E isso pode ser que prejudique ele, né? Agora que a tribo tem o quê? Umas cinco pessoas. Uhum. Sim. Você tá querendo dizer que o Façanha é tipo Regina George que ela só fala com os populares e deixa as outras excluídas? Não, porque a Regina George ainda olha para sua pulseira feia e diz: "Ai meu Deus, ah, é eu verdade. amei a sua pulseira". <risos> amei a resposta. Ele... Pronto. <risos> é Verdade. É, e foi um blindside. Você você não sabia que ia sair? Você sabia, esperava como foi? Então. A gente vai falar um pouco sobre estratégias, a parte que eu gostaria muito de falar, sobre estratégias da tribo Jaci vistas pelo meu ponto de vista. No começo, e essa é uma coisa bem extraordinária, assim, porque talvez muita gente não saiba, eu e o João Matheus a gente era muito próximo, porque a gente tinha se conectou muito rápido de uma forma muito forte logo no começo do jogo. E acho que no primeiro dia ou no segundo, foi no segundo, terceiro, enfim, logo na primeira semana, antes do dia de rolar a primeira eliminação, eu não vou votar em você em hipótese alguma. Ele chegou pra mim e falou, eu não vou votar em você em hipótese alguma, porque a gente já tinha entendido que nós éramos duas pessoas teoricamente fracas e que tinham um potencial de, voto, de serem votados um target muito grande na hora dos CTs. Eu fui, cheguei pra ele e fiz. Isso, acho que uns dois dias depois. João, o Marcelo chegou para mim e falou que eu era uma das únicas pessoas com quem em quem ele podia confiar. Você acha que ele tá sendo verdadeiro? Olha, ele não chegou para mim para conversar sobre nada, então provavelmente ele tá falando a verdade. Fiz bom, então eu vou abaixar a guarda com relação ao Marcelo, mas eu não vou falar pro Marcelo, que eu conheço e tenho tanta intimidade assim. Daí, aconteceu, né, esse tipo de eu e Marcelo, da minha posição. Já o João Matheus era muito amigo do Iargo. Então, o que ia acontecer na primeira votação era o seguinte. O Yargo, João, João Matheus e Marcelo, nós quatro íamos votar em uma pessoa só, e a gente ia ter a maioria, e eu não sairia. Sendo que aí o que acontece, a Net, resolve bugar E passar quase 20 minutos desligada Justamente No momento do CT Em que todo mundo tá pedindo voto, sabe? Daí, quando eu vou Inclusive, quando isso estava acontecendo Me deu uma crise existencial Eu falei, meu Deus, fudeu, fudeu, fudeu muito Fudeu muito, caralho Aí eu pensei, pô, ah, tá Eu vou sair com a sensação Boa, porque O Survivor tira muito tempo de quem participa, assim, não, mas tira muito tempo, é muito desgastante passar toda a noite, ficar acordado etc, e principalmente pra mim que acordo super cedo e etc. No momento em que teve o, o CT, eu fui completamente blindsided, sabe, inclusive tanto que eu passei o que, uns três dias chegando para as pessoas dizendo, você votou em mim, não foi? Fiquei um pouco assim, com o pé atrás, com relação ao João Mateus, porque Outra pessoa fez um discurso muito parecido àquele que tinha sido o Marcelo. Fez um discurso muito parecido com o que eu achava que ele faria se ele tivesse votado em mim. Embora ele tenha confirmado para mim que não votou e eu descobri depois que realmente ele não votou em mim. Aí eu fiquei, meu Deus, será que o João Mateus falou para mim no dia que ele, voto, teoricamente, votou em mim? injurou jurou de pé junto que não votou em mim. Mas aí depois eu entendi que realmente não, não, ele não votou em mim. E foram só cinco votos de outras cinco pessoas. Principal no curso sou de vocês. Eu não que vocês dois. <risos> e por que, que você por acha que, que eu... você foi escolhida? O então, caso sumiu, não foi isso aí? É... Ela não sumiu, não? <risos> Exatamente, foi por conta do meu sumido. Where in the world is Miss Apple? Então o que aconteceu foi o seguinte. Na Nas na primeira semana, eu fiquei bem ativa, né, no, no, no chat, no grupo, etc. Mas a partir da segunda semana eu já comecei a voltar às aulas. E foi voltar às aulas em tudo, assim, em todos os sentidos. Aula de pré-vestibular, aula de colégio, enfim. Daí eu tinha pouquíssimo tempo para falando das coisas. E eu acho que foi no começo, foi acho que na primeira semana que minha irmã, ela estava aqui em casa umas coisas bem pessoais com relação a, a tempo e horário hábil que eu teria no, no grupo, né? Pra, e as pessoas entenderam. Mas eu já imaginava, assim, que por conta dessa questão do social e por eu não falar com quase em, no privado da minha tribo, eu ia ser eliminado se fosse se fossem levar esse cante, sabe? Se fosse E você, você acha que, tipo assim, porque todos os agora, a maioria deles, foram bem unânimes né, na sua ex-tribo. Você acha que numa fusão ia acontecer isso? Eles iam fazer isso ainda? Você acha que tipo, os bots ou botão, ia flipar de lá para outra tribo, entendeu? E sair eliminando? Não, a... eu, não, eu não, não entendi direito. Reformula a pergunta, ou faz a pergunta de novo. Porque eu, eu buguei, falava para a outra coisa. É assim. Desculpa, é só votava unanimemente, certo? Uhum. Certo. Você acha que isso ia condicionar do mesmo jeito? Ou o bottom da sua tribo? Porque se você viu a entrevista do Marcelo, ele falou que na sua tribo tem um bottom. Você acha que essa pessoa ia flipar para outra tribo e sair eliminando o Jaci? Ou não? E se manter junto com, com eles? Olha, eu acho que de uma pessoa chegar e, e pessoa que vai e massacra nas outras tribos, eu acho que não. Eu acho que tem uma outra pessoa, mas é porque, assim, as pessoas que sobraram têm um, um social com as outras pessoas de outras tribos, elas têm um networking muito bom. É, o Iargo... O Júlio eu não sei muito, a Milene, eu acredito que ela tenha já feito contatinhos e principalmente o, o, o Vitor, ele é um jogador muito muito forte. Eu acho que assim, se eles forem para outras tribos, principalmente se o Iargo que Eu não vou falar o nome, porque cabe a estratégia dele e eu torço pelo Iargo, então não vou. Mas se ele for com um arroba de, das outras tribos de outra tribo específico. eles dois vão ser uma ameaça em potencial de verdade, porque eles são dois jogadores muito bons. Eles são dois jogadores que são muito amigos, muito, são aliados dentro do jogo. Eu nem sei se, se esse jogador é realmente quem eu tô pensando que é ou, ou se, se é outra pessoa, porque às vezes eu me confundo. Mas, né, acontece. De, de, de, se essas duas pessoas se juntarem, eu acredito que seja bem difícil. Fique bem, a situação fique bem difícil para as outras pessoas. E quem você acha que está é no topo da Jessy? É? Quem você acha que está é no topo da Jessy? Que pergunta difícil. Bom, eu acho que a pessoa que vai sobreviver se, por exemplo, a se for dizimada, pessoas que eu, pelo menos, gostaria que sobrevivessem são a minha Pernambucoin favorita, o Iargo, e a Milene, porque eu acho que... Desculpa, Gabriela, desculpa, Carolina, mas eu acho que a Milene ela é a melhor Amazona. Não é porque ela me escolheu, mas assim... para quem agora tá vendo de fora, eu acho que a Milene ela é a Amazona mais completa de vocês três, não querendo desmerecer vocês dois, óbvio, porque vocês são ex-jogadoras e vocês são jogadoras muito boas. A Milene, ela é a mais forte, assim, sabe? Então eu gostaria muito, e eu tenho certeza que se acontecer de a tribo, minha tribo ser desimada, que o Iargo e que a Milene fossem à frente, porque eu acho que eles dois são realmente o, o top. O top two. É a dica, então, pra Jacina. No caso não do agora a gente tem perguntas da plateia Vou começar fazendo uma pergunta do Gosto Danilo bastante, Nunes. vamos ouvir agora O que os meus fãs vão falar, desculpa te <risos> Nosso amigo Danilo Nunes Sempre presente na plateia aqui, Ele perguntou Ele pra caralho hum. Eu, assim, já tivemos muitas rodadas de exílio e pistas para ídolos. Existem boatos de quem tem o ídolo? As pistas já se eram compartilhadas ou não? Pergunta fofo. você tem que perguntar ao Iargo, porque em todos os exílios quem foi, foi o Iargo. Não fui eu, não, o que agora foi façanha, foi façanha. Mas assim, né, eu acho que o Iargo ele só compartilhava realmente as pistas do... Do, do exílio do, do, do idol com o arroba da outra tribo se ele fazer isso porque ele pode ser uma pessoa esperta e não fazer isso com hum. acredito que talvez o julia milene eu acho que essas três pessoas são as que sabe que mais se conversam no no, no chat mas e nas provas. entendi e assim tem... Não, eu não, não sei. Desculpa. De, de, de, de, de, de, de, de. Eu sou muito assim de falar depois. Tem de problema, justos. pode falar. É Era só a próxima pergunta então, mesmo. Não. Do, do, do não, Danilo, eu não <risos> sei nada. I don't know her. I never talked to her. So, sorry. <risos> a próxima pergunta é do Breno Castro, mas você meio que já respondeu lá na sua entrevista, que é assim. Que você que a sua tribo se realmente hum. unida na fusão, você acha provável que a Jassiste se junte com outra tribo para que duas elimine uma, entendeu? No caso. É o okay, que, repete, porque cortou um pouco. Eu entendi, mas eu queria só para poder responder. Mas, se você é acha que a sua tribo vai se manter unida na fusão. E se vai ouvir tipo, união de duas tribos para dizimar uma, entendeu? Contra a Jassi, né? Se as duas vão contra a Jaci. é Quando a Jassi estava no topo, a gente que a Anger e a Yara se... para botar para fuder na gente. Culpa expressão, se tem menores de idade posso fazer nada, meu culpa é você. Estava é... muito claro isso para mim, sabe? Que as duas tribos, elas estavam se unindo pra... tanto que, no episódio que eu saí, o que foi? Qual foi o título do episódio? Mas, se a Yara, se a Jaci, se juntasse com outra tribo, que a, tri... a minha tribo permaneceria bem unida, porque aí eles já estão depois de eliminar Kaique, façanha, que façanha, que são os próximos. Coffee, coffee, provavelmente coffee, coffee, vão ser eliminados. Coffee, coffee, é Socorro. eu acredito que a tribo vai permanecer. Desculpa, eu acredito que a tribo deu um acesso de tosse. <risos> é, to, é a tosse da verdade. É, a tribo vai sim permanecer bem unida hum, e talvez se a tribo já se fosse se unir com outra tribo faria estaria. Que eles se uniriam com a Yara, se eles fossem espertos. E dizimariam a Ávila. Hum, Entendemos. Ótimo, ótimo Tem outra pergunta aqui, que é do Gustavo Vale. ele perguntou assim, quem você acha que vai dominar esse jogo inteiro, assim, e vai ganhar no final? Amor, que pergunta difícil, porque eu tenho, assim, eu pessoalmente, desde o começo, sempre tive torcida para as, das três tribos, assim. Muito, muita atenção foram as Amazonas, né? A Gabriela, a Gabriela homem a Salve de e a Milene, mas eu acredito que agora, com a visão que eu tenho do jogo, a Amazônia minha... Amazonas mais forte, e eu acredito que ela vai chegar bem longe. Mas, eu não sei, assim, eu pessoalmente, no fundo, do meu coração, desde o começo, eu senti um apego emocional muito forte, uma identificação muito forte com a Milene e com a da Costa, é. da Yara. Uhum. os dois chegassem na final, porque eu acho que se uma temporada fala sobre a Amazona, seria muito digno que uma Amazona e uma... Como é que fala? Uma... Survivor normal? Não amazona. <risos> uma não amazona, exatamente. Uma, uma, uma curuminha. Se para o top 2, sabe? E elas duas se decidissem. Mas assim, existem alguns garotos que também, pra mim, se vencessem, se chegassem na final, seria mais que merecido. Tipo façanha. Mas essas duas eu acho que seriam. <risos> Fudei essa fudida, claro que não, brincadeira, mas o Façanha, ele, ele tem um, um jogo muito bom, eu só não gostaria de vê-lo no final, porque eu não acho que ele seja a pessoa que joga melhor. Não tenho nada contra o Façanha, só realmente não acho. Pronto, foda-se. Assim. <risos> tá ótimo, então. É, agora, a, a gente vai fazer as apostas, né, mas essa pergunta já foi a aposta de quem vai longe e a aposta do próximo inimigo ah, Assim, a posse do próximo eliminado da Jaci. Vamos seguir um raciocínio aqui bem, que eu acho que eu acredito que vocês vão entender. Existem quatro pessoas na. Existiam no começo, quatro pessoas da Jaci. Quatro pessoas da Jaci. Isso aí, vamos aprender a contar com a mim, sim. Quatro pessoas da Jaci o... fracas. Essas pessoas eram o Matheus e Carlos Henrique. Dessas quatro, quem já foram eliminadas. Uhum. Então, eu acredito que foi muito, muita burrice umas arroba como o Marcelo e o Kaique não terem percebido, não terem tido esse feeling no começo, sabe? Que, tipo, se nós, de fato, tivéssemos juntado, a gente já teria eliminado pessoas muito fortes e. muito mais. coisa. Então, eu acho que o voto. Assim, eu não votaria nessa pessoa, porque eu não tenho intimidade nenhuma pra, com essa pessoa, essa pessoa já fez muito pela tribo. Acho que, se for para eliminar uma próxima pessoa, eu acredito que a tribo, por uma questão de unidade vai votar no Kaique. Se elas forem espertas, vai votar um em cada um, e a Milene vai só fazer isso. Caralho. Foi a mesma coisa que o Marcelo falou, né, na passada? Que era o Kaique. Aham, uhum, né? foi. Uhum. Ah, tá bom, então. Tem algum recado para deixar pro pessoal? Pra seus fãs, a plateia? Algum assessora? recado para deixar pro Ah, sim. eu Tinha uma coisa que eu tava aqui pensando e que não foi comentada, que é sobre a minha participação nas provas. Eu posso falar? Ah, é verdade. Sim. Pode falar. Porque assim, quem viu o Survivor VD né, essa temporada percebeu que eu não participei de quase prova nenhuma. Que é alguns motivos. O primeiro motivo, não participação, que eu pedi para ser substituída, por alguns problemas de internet e aqui em casa, porque a minha irmã estava aqui em casa e minha irmã Tipo, não, tem quatro anos. E ela tem um probleminha de síndrome do pânico. Que eu não sei se é síndrome do pânico de é verdade, mas enfim, ela tem um probleminha de eu tava cuidando dela, etc. E é uma muito forte. E por isso que eu não participei da primeira prova. As outras, eu tentei participar, mas acabou que eu chegava em casa às 10 e meia e a, tipo, todo mundo já tinha decidido tudo e tinha dito: Missy, hoje você senta. Como o meu hobby é sentar, eu não vou criticar, né? Parabéns. chegou na último foi estratégia. Eu cheguei com o João Mateus. Porque o João Mateus ele é muito bom no, no supertrunco e tudo mais. E, gente, joga tal carta. No começo as pessoas entenderam, tipo, tá. Porque foi uma unanimidade de todo mundo. Chegou, acho que já na metade, quando a Jaci estava no meio, a Angra tava atrás da gente, e a Yara tava começando a ganhar vantagem, eu cheguei e fiz, gente, joga a... porque era essa pedra se eu não me engano, era a carta que dava dano para os dois. Aí eu fui, fiz, joga essa carta, ninguém viu jogaram outra, a gente perdeu. A gente perdeu 10 pontos de vida né, nessa, nessa rodada. E daí depois foi uma sucessiva ordem de, de coisas que eu falava e dizia, gente, gente, joga essa carta, as pessoas não jogavam. Joga tal carta, as pessoas não jogavam. Aí quando chegou a gente, talvez não. Faltando acho que quatro jogadas para terminar o, o desafio, eu cheguei e fiz, porra, foda-se, vou começar a traçar uma estratégia aqui em quem votar. E tipo, foi isso, eu acredito que assim, se algumas pessoas não tivessem sido tão. Se não existisse essa coisa de todo mundo votar e pensar como me vendo como elo fraco na tribo, poderia ter saído um pouco melhor. Na uhum. forma. Ah, sim, agora vai para mensagem, né? Eu já vi que vocês estão morrendo de sombra. Pode. Não. Pode falar, vai. Lá, vai. <risos> a bala. Essa é a sua chance para forma, vai. The time has come for you to lip -sync for your life é, Então, gente Mais uma vez, eu acho que eu sou a pessoa Caralho, eu tô muito grata a todo momento Pela oportunidade de ser participado do, do VD um, Eu acredito que se a Marilyn Epoch Que vocês conhecem apenas como Mano ou Manoel filme, Chegou que eu, e foi um all-star o que me leva a crer que eu não serei um All-Star? Então é isso, a gente. Chama. Porque eu tô aqui. Eu tô, eu tô aqui pra servir a casa, Survivor Vai vender. Entendeu? Muito de ter participado. Eu gostei muito de conhecer vocês. Como eu falei na minha entrevista de despedida. O momento que eu tive por todos vocês. Por terem me acolhido da forma como vocês me acolheram. Foi muito maravilhosa. Eu só tenho a agradecer. E assim, infelizmente, esse ano não vai dar pra vocês verem a miss no... No encontrão Porque a Miss tá pobre Um beijo pra tá? quem é rica quem vai Mas ano que vem, sem dúvidas, a gente vai abalar aí Esse MIT, tá entendendo Se Deus quiser, amém, aleluia E é isso aí Obrigado, obrigado E até a próxima, gente É isso, tchau Tchau beijo, Tchau Tchau é, Miss, vou falar uma coisa O Diego acabou de sair da conversa eu acho. Faz que tempo que gravou ele saiu não começa, final. eu tava vendo aqui o quê? Mas eu acho que não eu gravou esse não. final A gente vai ter que torcer pra, pra ter gravado. Vamos ver, né? Vou desligar aqui e falar com ele, tá bom? Isso. Tchau. Tchau. Adorei ter falado. Tchau. <risos> Tchau.